Tudo bom, pessoal? Bom dia para vocês. Faz tempo que eu não gravo um vídeo, assim, ao vivo mesmo, né? Tá uma loucura, eu tô reformando o escritório inteiro, eu tô mudando totalmente o visual do escritório. Eu gosto de fazer isso uma vez por ano, porque a gente muda o cenário e as pessoas acabam... É... Eu acho que cansa um pouco, né? Ficar olhando o mesmo cenário o tempo inteiro. Então eu tô fazendo umas coisas diferentes aí, tô reformando a biblioteca também, a biblioteca vai ficar bem legal. E, e eu acho que a gente vai conseguir gravar uns vídeos diferentes lá. Então, para gravar no meio de poeira e, e nessa correria que a gente tá, eu saio do escritório, vou pro outro, o outro tá em reforma, eu vou pro... fica uma loucura. Mas daqui a pouco semana que vem eu acho que já tá legal para vocês verem, eu vou começar a gravar de lá também. Mas vamos lá. Eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês porque nessa semana, e olha, hoje é terça-feira, tá? Então, de domingo para hoje eu recebi pelo menos uma meia dúzia de mensagens aí de pessoas me mandando links de vídeos de advogados americanos é, comentando sobre uma ação uma suposta ação do ice que tá indo atrás de pessoas em overstay isso tá acontecendo bom isso sempre aconteceu né é que assim é com sempre aconteceu numa quantidade muito muito muito pequena e muitas vezes as pessoas falavam, ah, não, foi denúncia, ah, foi isso, ah, foi aquilo, ah, alguém me denunciou, ou o denunciou, ou falou dele, o José falou do Manuel e eu, o foi na casa do Manuel. Isso sempre aconteceu, né? Então, é, eles têm aí um, um efetivo, onde essas pessoas vão atrás, mas é um efetivo pequeno, né? parece que agora aumentaram o efetivo e eles estão realmente indo atrás de de pessoas que ficarem overstay parece tá e eu digo isso para vocês porque primeiro porque eu vi dois escritórios de confiança que são pessoas que não fazem sensacionalismo falando sobre o assunto e que eles receberam diversas ligações de pessoas pedindo que, que fossem é, lá um advogado fosse lá fazer a defesa deles como a gente não faz esse tipo de trabalho a gente não trabalha com, com essa questão principalmente a questão de deportação e, e corte e tudo mais a gente não faz esse tipo de coisa é possível que nós não tenhamos recebido tantas pessoas quanto esses advogados que só trabalham com isso, né? E, obviamente, a gente não tem todas essas informações dessas pessoas que estão realmente sendo presas e o Ice está realmente chegando lá, batendo na porta falando tchau. Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu, ontem, depois de ter visto esses vídeos, liguei para um desses advogados e me informei com eles eu falei olha o que está tá acontecendo eu vi seu vídeo tal ele é amigo meu amigo amigo mesmo assim eu conheço ele há muitos anos e ele falou olha Daniel muitas pessoas têm ligado para gente e tem relatado que o Ice foi na casa delas e chegou lá e muitas vezes leva um dos cônjuges deixa o outro com o filho, com os filhos e fala olha ele vai embora né ou ele vai responder um processo de deportação é, eu sugiro que todos vão também. Se todos forem, ele faz uma saída voluntária. Eu não sei como é que funciona bem essa estrutura. Primeiro, porque eu não conversei com essas pessoas. Segundo, porque a gente não faz deportação, tá? Mas foi isso que ele me relatou aqui que está acontecendo. E que ele tinha, teria recebido na última semana... 15 ligações de pessoas então quer dizer não foi um caso isolado foram várias pessoas entrando em contato com esse advogado específico e aí eu falei ó oh, bacana obrigado fui no site do do do ICE e tentei achar algum tipo de notícia sobre essa questão e não houve nada não tem nada eu não achei nada pelo menos tá se alguém achar por favor deixa aqui nos comentários porque eu não achei nada que fosse relevante mas eu vou deixar aqui nos comentários nos comentários não perdão aqui no, no na descrição do vídeo um link de uma proposta dos republicanos em 2020 é que foi para o congresso para ser votada justamente sobre esse assunto tá pedindo que o pedindo não transformando em lei a questão da regulamentação do ICE e ir atrás das pessoas que estão em overstay lembra eu não tô falando das pessoas simplesmente indocumentadas ou dos ilegais eu estou falando das pessoas que entraram dizendo que iam ver o Mickey e ficaram além do tempo certo vou deixar aqui na descrição para vocês lerem essa proposta que foi colocada no Congresso em 2020 e se alguém souber alguma coisa sobre essa questão deixa aqui também na descrição do, do link eu peço para vocês que por favor não coloquem vídeos de outros canais primeiro porque eu não não a minha proposta não é divulgar outros canais que não sejam próximos a, a gente né que não estejam dentro do meu hall de amizades segundo porque eu não sei se a pessoa autoriza que coloque link aqui então escrevam sobre a, a o que vocês ouviram o que vocês viram e o que vocês sabem ou coloquem links oficiais e não simplesmente vídeo de outro canal porque a gente não sabe primeiro se o vídeo é verdadeiro se a pessoa está fazendo sensacionalismo e segundo que eu não como eu disse para vocês eu não vou divulgar ninguém que eu não conheça e que eu não sei se ele vai fazer um trabalho ou se ele faz um trabalho bacana certo então quem souber mais informações coloque aqui mas eu particularmente não vi nada o que não quer dizer que o Ice não tenha é, capacidade não tenha liberalidade de fazer isso espontaneamente até porque é o trabalho dele então ele pode estar fazendo sim isso espontaneamente sem que algo seja noticiado ou divulgado então primeiro não fiquem em overstay eu falo isso há muitos anos para as pessoas. Se você vem para os Estados Unidos para ver o Mickey, vá ver o Mickey e volte para o seu país. Se você vem para fazer outra coisa, fale na hora da entrada o que você vai fazer e respeite o tempo que for dado ali para você. Vai evitar uma série de problemas, vai evitar uma série de situações. Se você já tem um advogado constituído, conversa com ele. Veja essa história com ele, ele vai saber te orientar qual é o melhor caminho para você fazer e como você pode, de repente, resolver essa situação sem ter que passar por qualquer estresse aí com a sua família. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Comentem aqui o que vocês sabem sobre isso, se vocês ouviram alguma coisa sobre isso. Obrigado, abraço.